Pode assistir sem medo de spoiler, porque eu não gosto de fazer spoiler. Eu vou só falar do começo do filme para você entender qual é o mote dele, ok? E por que, que eu resolvi falar dele anos depois dele? De que não é esse filme? Idiocracia. É um filme que a gente volta e meia comenta quando a gente vê que as pessoas estão ficando burras, né? A gente vê um monte de absurdo hoje em dia em, em tudo quanto é canto. político, é, pessoal que fala de educação, o pessoal que fala de falta de educação, não os especialistas, tá? Assim, todo mundo quer falar de tudo e, geralmente, todo mundo fala besteira. Tem, por religião, não sei o quê. Pelo menos, nos parece besteira, mas isso é outra história. O que eu vou falar é o seguinte. Idiocracia começa assim. Começa com casais que têm nível superior, falando que não vão ter filho ainda, que vão ter um filho só dois, porque tem muito trabalho, não sei o quê. E... Casais que não tem nível superior falando que. Vê televisão, aquele estereótipo do americano que o... a mulher fica trabalhando na cozinha, o homem fica bebendo cerveja, vendo um jogo de futebol e fazendo filhos, os dois. Né? E a ideia é que vai chegar no futuro e é, é idiocracia no sentido de democracia, de idiocracia, uma... um governo dos idiotas, porque foi tendo seleção natural e é, aconteceu de todo mundo ficar burro o QI médio das pessoas, sei lá, 80, alguma coisa assim. E aí tem um cara burrão no começo do filme que vai acabar sendo transportado para esse futuro quando a nossa evolução nos levou a tornar idiotas. É muito engraçado o filme, eu recomendo, mas eu vejo muita gente assim, ah, é isso mesmo, tá vendo? Os, os ignorantes trabalhadores ficam tendo um monte de filho enquanto nós que temos nível superior. Muitas vezes as pessoas não têm nível superior, tá? Que falam isso. Mas não importa. Porque não é nada disso. É, tinha um cara chamado... era o Lamarck? É, acho que é isso que dizia que a gente evoluía pelo desuso, né? Então as coisas evoluíam pelo desuso. Fosse, o dedo dinheiro era pequeno porque a gente não usava muito. Não é assim que funciona a evolução. E mesmo que fosse assim que funciona a evolução, quem disse que trabalhador não nível superior é mais burro do que quem tem nível superior? Dá uma pensada aí nas pessoas que você conhece que tem nível superior e vê se elas são mais inteligentes que as pessoas que você conhece que não tem nível superior. Garanto que você vai perceber que não é bem assim. A pessoa pode ser um pouco mais ignorante. A pessoa que não tem nível superior, se bem que tem umas pessoas com nível superior que vou te contar. Hein? Eu tenho dois. E, tá, um dos meus vídeos superiores são legais. É legal. Análise de sistema, gestão de conhecimento, coisinha assim. O outro é ciências náuticas. É legal também. Mas em termos de um conhecimento mais abrangente do mundo, a análise de sistemas é medianamente interessante. Se você fala um curso de história, você tem uma visão, mas também conhecemos historiadores que se perdem totalmente. Por que, que a gente se perde? Porque não é o nosso nível de ensino, o nosso acesso à educação formal que define nossa inteligência. E nem é assim que a gente vai ter uma civilização mais burra. A gente tem uma civilização mais burra quando nós não temos um foco. O que que torna a civilização mais burra? O nosso comportamento, ele é, até certa forma, definido pelos nossos genes. Mas é muito mais definido pela nossa cultura do que pelos nossos genes. Tem a epigenética também, que ativa e desativa marcadores químicos nos nossos genes, que pode modificar o nosso comportamento, é, além do nosso próprio condicionamento físico, né, nossa própria configuração física. Então, o que vai... a diferença genética entre os humanos é muito pequena. Nós somos primatas que quase se extinguiram há pouco tempo, a coisa de 100 mil anos, cento e poucos mil anos. Então, a nossa diversidade genética é muito pequena. Dizer que a gente está selecionando, não é legal. Se você pensar assim, ah, as pessoas que têm nível superior são superiores, as pessoas que não têm nível superior são inferiores, né? Morlocks e Eloi's não, não é assim que funciona a realidade. As pessoas não se tornam, não são mais sábias, não são mais morais, não são mais inteligentes, não são nem mais cultas, porque têm nível superior. Muitas vezes o nível superior, pelo contrário, ele limita o seu conhecimento num ponto... E você acaba sendo ignorante para todo o resto, enquanto que uma pessoa que né, não tem aquela especialização se interessa por todas as outras coisas. É uma, um preconceito muito grande isso de você chegar e falar que o trabalhador, o cara que gosta de futebol, a mulher que gosta de futebol, é um idiota, é uma idiota. A maioria das pessoas que eu conheço que são pessoas fodas são pessoas que gostam de futebol, até porque no Brasil quase todo mundo gosta de futebol, né? Gosto de esporte. Esporte é uma coisa que pessoas inteligentes gostam. Porque existe um monte de meandros no esporte, existe um monte de coisa interessante no esporte. Esse, é esse outro preconceito, estereótipo de que o inteligente é uma pessoa gorda. O que pode tornar, o que tem tornado a nossa civilização mais burra é, na minha opinião, humilde, modesta opinião, que a gente está numa transição de paradigmas. Todas as nossas estruturas de poder estão entrando em um colapso. As nossas estruturas culturais estão entrando em um colapso. O que é moral? O que é gênero? O que é ética? O que é política? Como funciona a política? A gente tem é, pessoas que nos representam ou não vamos nos representar nós mesmos? O que é religião? É, agora a padre faz piada no, no Snapchat. Isso é bom ou isso é ruim? Não vamos discutir isso aqui, claro, né? porque cada uma dessas coisas é são discussões enormes. Mas o fato é que a gente perdeu o contato com aquelas respostas Aquele chão fixo, aquelas respostas, que, aquelas respostas que nos dão um chão sólido para pisar. Daí a gente começa a duvidar de tudo. A gente começa a duvidar da ciência, a gente começa a duvidar da razão. E a gente precisa inventar um chão sólido para a gente pisar. Então a gente pega e fala assim, o chão sólido é esse. Isso nos torna burros. Porque a gente pega justamente no momento de transição, que a gente tem que estar tá repensando toda a nossa estrutura, inclusive pessoal, quem é você, quem você quer ser no mundo. Mas eu acho que a gente tem que tomar cuidado com essa ideia de que nível superior, de que grau de conhecimento, nível de conhecimento tem alguma coisa a ver com inteligência. Você pode, ser, pode trabalhar seis horas por dia com bitadeira no chão e ser uma pessoa muito mais moral, muito mais coerente, muito mais inteligente, muito mais sábia do que uma pessoa que tem cinco doutorados em neurologia, em neurociência, em neurocirurgia, o que seja. É que neuro coisa parece sempre muito mais complicado, né? Física também, né? O cara tem dois mestrados em física quântica, né? O cara deve ser um gênio. que ele falar sobre economia, eu vou acreditar, o cara não entende nada de economia. O cara entende de quantas. De mesons, pions, caons, muons, etc. Então eu queria aproveitar o, o filme, porque eu mesmo cito esse filme muitas vezes e está ficando incomodado com essa coisa, que o, a ideia toda do filme é que se a gente não vai, faz faculdade, a gente é burro. Se a gente não é um executivo, a gente é burro. Se a gente é um esportista, se a gente é um trabalhador braçal, se a gente é um trabalhador mecânico. Se você for pensar, um executivo é um trabalhador mecânico. Essa coisa de nível superior aí do filme só valeria para quem faz neurociência, física, química, matemática, são coisas que exigem uma, um, um, um esforço mental enorme. Você ser executivo fazer panela no Excel, organizar número, fazer controle de estoque, isso não vai tornar ninguém mais inteligente que ninguém e também não vai tornar mais burro. O que vai, o que te torna, aliás, é um bom vídeo, uma boa ideia, é né? vídeo sobre inteligência, o que é inteligência tem aquela coisa inteligência moral inteligência social tem muito a ver com amadurecimento também né faz um vídeo sobre inteligência se você acha que é legal um vídeo sobre inteligência comenta aí pô faz um vídeo sobre inteligência e aí eu faço é que tem que pesquisar um pouco que a gente sabe alguma coisa mas as coisas estão sempre mudando a gente tem tá que estar sempre lendo e isso é uma coisa também você fica burro ou burra quando você para de se informar cara se toca que a gente está numa época em que está tudo mudando o tempo todo. Então, gostou? Não vou acabar mais um negócio assim, ah, gostou, dá like, está gostando muito, assina o canal. O, o, o vídeo de tocou de alguma forma? Dá like, dá dislike, comenta. Você quer ver mais vídeo assim? Quer ser avisado, quer ser avisado que, tá, que tem vídeo novo? Assina o canal. É bom também para mim, eu fico muito agradecido, porque eu vou saber o quanto o vídeo está tocando as pessoas. Vou adorar se você der like no vídeo, se você assinar o canal, porque isso alimenta a, a nossa. Porque isso mostra pra gente que a gente tá tocando as pessoas. Mas isso, como é, começa a desversar, cada vídeo tem que ter um foco. A gente descobriu agora como, como detectar ondas gravitacionais, isso muda totalmente a nossa forma de ver o universo. A gente tem um outro olho novo, um ouvido novo. Pra você perceber é como se pudesse se tivesse uma sala escura e agora você acendeu a luz. Você pode ver uma porrada de coisas que não via antes. Isso é também muito legal, né? As pessoas pegam um filme, pegam uma história, eu tinha uma menina lendo Código da Vinci outro dia no metrô. E ela estava fazendo anotações, destacando com canetinho. Código da Vinci é fantasia. Outro dia eu vi um todo mundo de assunto. Ah, Tiver Cater. Tá nublado, não sei se vai ficar legal.